Olá professor, professora, tudo bem com vocês? Agora que vocês já sabem como irão se aposentar, em quais regras, no vídeo de hoje é preciso que vocês saibam como é que funciona o cálculo da sua aposentadoria. Pois a fórmula de cálculo mudou também, portanto assista esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e compartilha com os outros professores, pois eles também merecem saber essas informações. Meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. No vídeo anterior falei sobre a aposentadoria do professor servidor público. Falei também no outro vídeo sobre a aposentadoria do professor do Regime Geral de Previdência Social. Quem não assistiu é muito importante assistir, pois você poderá saber quando vai se aposentar vou deixar aqui é só clicar e você vai poder assistir os dois vídeos tanto o professor do regime geral do INSS como também o professor servidor público e hoje é preciso explicar para vocês como é feito o cálculo da aposentadoria do professor do regime geral de previdência social que é o professor da iniciativa privada e como de costume eu vou falar como era antes da reforma da previdência como ficou após a reforma da previdência e também como funciona o cálculo nas regras de transição pessoal antes da reforma da previdência o cálculo da aposentadoria do professor ele era realizado de acordo com, pegava os 80% maiores salários de contribuição de julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria, pegava os 80% maiores salários, fazia média aritmética, iria chegar no salário de benefício. E aplicava-se dentro do salário de benefício o fator previdenciário que o fator previdenciário é uma fórmula que reduz a aposentadoria e após aplicar a fórmula do fator previdenciário aí seria iria chegar na renda mensal inicial pois o professor recebe após tudo isso 100% de benefício tá a mesma regra é também para professora a regra de cálculo é idêntica, tanto para um quanto para outro. Com a reforma da Previdência, a regra de cálculo agora leva em consideração todo o período contributivo, não mais se exclui os 20 menores, pega todo o período contributivo iniciando em julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria, e aplica-se aí 60% da média E será acrescido de 2% a cada ano Que ultrapassar 15 anos no caso das professoras E 20 anos no caso dos professores Ou seja, uma professora que consegue a aposentadoria e ela tem 25 anos de contribuição no momento da aposentadoria ela vai receber 60% do salário de benefício mais 2% a cada ano que vai passar 15 como ela tinha 25 tem 10 anos 10 anos vezes 2% da 20 ela vai receber 80% de renda mensal inicial no caso do professor que tem aí 30 anos de contribuição no momento da aposentadoria a mesma regra é 60% do salário de benefício da média né? 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa os 20 anos como o homem tem 10 anos a mais que ultrapassa 20 já que ele tinha 30 anos de contribuição 10 vezes 2 vai dar 20 e também o homem nesse exemplo específico ele vai receber 80% de toda a média de salário de benefício é preciso explicar nas regras de transição como ficou existem três regras de transição que eu já falei aqui quem não assistiu já deixei o link é só clicar você vai saber todas as regras de transição do professor da iniciativa privada e eu vou falar agora sobre o cálculo da primeira regra de transição. A primeira regra de transição é a regra dos pontos. Nessa regra de transição, o cálculo é o mesmo. 60% de todo o período contributivo, desde julho de 94 até o mês anterior à concessão. E acrescenta-se 2% a cada ano que ultrapassa 15 anos para as professoras e 20 anos para os professores. Na regra de transição da idade progressiva, a regra também é a mesma. Pega todo o período contributivo desde de julho de 1994 até o mês anterior à concessão da aposentadoria, 60% e 2% a cada ano que aí os 15 anos professora e 20 anos professor. E... Na última regra de transição, que é a regra do pedágio de 100% do tempo que faltava Nessa regra de transição, é a única regra que o cálculo é diferente O cálculo ele é mais vantajoso Mas perceba que a regra do pedágio de 100% é uma regra que você terá que trabalhar mais Por isso que o cálculo é mais vantajoso e o cálculo é realizado da seguinte maneira pega todo o período contributivo 100% do período contributivo desde julho de 1994 até o mês anterior à concessão e aplica-se aí 100% do salário de benefício sem incidência do fator previdenciário então essa é a melhor regra de transição tá hoje falei aqui como calcular a aposentadoria do professor obviamente que é preciso pegar todo o histórico das contribuições né fazer o cálculo nem todo mundo sabe fazer a média aritmética para chegar no valor e é muito importante que consulte um advogado especialista em direito previdenciário que saiba realizar cálculos previdenciários para fazer o planejamento da sua melhor aposentadoria porque já disse aqui e repito em alguns casos você já tem um direito de se aposentar mas vale a pena esperar um ano dois anos para ter uma aposentadoria mais vantajosa então pessoal é isso o vídeo de hoje falei sobre cálculo da aposentadoria do professor da iniciativa privada quem gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com os outros professores. Se quem ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se puder deixar a sua crítica, a sua sugestão também será muito bem-vinda. Tá? Então, até o próximo vídeo, pois falarei aí sobre a regra de cálculo da aposentadoria do professor servidor público. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.